Aí entrei lá, mas eu não conseguia me segurar, não conseguia. Você tentava, mas não... Não dava, eu não conseguia ser fiel. As meninas da classe eu ia pegando, todo mundo, não sei o quê, não dava. Não dava de jeito nenhum. Não dava. Aí eu dizia, meu Deus, eu sou um caso sem cura. Para mim não dá, me ajuda e tal, aí pois bem Porra. chegou um dia que eu estava tão desesperado, que eu falei eu vou atrás do Zé, que era um amigo meu ele tem uma arma em casa, eu não quero acelerar minha moto contra um paredão <risos> se, se uma não, moto isso... 350 não, não é. Honda, não, aí você acelera num paredão não. você se esmaga todinho, mas a tua mãe Vai sepultar uma pasta. Vai, vai. <risos> Falei, ela não merece, vai. nem papai, nem ela. Sim, sim. E nem o baiano do filme. Não, não estraga o velório, é. caralho. É. Um Você tiro não queria estragar o velório? Não. não, um tiro na, na cara, cabeça não. é mais suave aqui do lado. <risos> Aí eu estava indo procurar esse, esse meu amigo que, tinha um, que morava que tinha uma na rua de uma Assembleia de Deus. Puta, Aí quando eu ia passando, tinha tanta gente saindo da porta que eu parei e olhei, aí veio um cara que estudava na minha classe de edificações, falou, cara, você tá com cara de quem vai morrer. Que isso? Entra aqui, pelo amor de Deus, dê uma chance a você de ouvir uma mensagem. Caraca, que loucura. Aí ele me pegou pelo braço e falou, eu tô, cara, eu já morri, só tá faltando é, consumar, mas eu tô morto. Aí ele me levou para uma galeria muito doida. Aí, eu, e olha, eu estava com uns 13, 14 baseados na cabeça, sei lá o que eu tinha tomado mais, mas eu sentei ali, aquela gritaria, meu todo Deus mundo, do mundo ali andou no lá baixar e eles, e cara lá para aquelas línguas, e eu, eu olhando aquilo, dizendo, e eu é que pensei que eu era doido, esse pessoal aqui, que loucura, aquela ela E você suadeira, sem entender nada, não vai tá entendendo nada. nada. Aí do meu lado tinha um homem forte, que sacudiu uma criança Quando o pregador falava uma coisa lá Aqueles gritavam Aleluia Aí ele sacudia essa criança A criança chorava E eu fiquei, não prestei atenção em nada Eu só fiquei grilado Dizendo como é que essa criança vai ter paz Dessa loucura aqui E tal Aí de repente o pregador fez uma pergunta Ele falou Alguém sabe Por que no alto da cruz de Jesus Tinha uma epígrafe em hebraico, latim e grego esse é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus? Aí eu fiquei pensando, falei, não, eu não sei. Foi a única coisa que eu prestei atenção, foi na pergunta. <risos> falei, não sei, por que será? Aí ele deu uma pausinha retórica, aí disse, é porque o grego era a língua da filosofia, o latim era a língua da política, e o hebraico era a língua do monoteísmo. Deus queria que o mundo inteiro soubesse que o único rei, era aquele que estava pregado na cruz e que ressuscitou dos mortos. Rapaz, aquilo entrou em mim. Eu fui, assim, transfixado. De uma forma, é. Como se uma espada tivesse entrado em mim. Pá! Aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Levantei dali, saí correndo. Sentei na minha moto e acelerei. Naquele tempo, Manaus, você saía 5 quilômetros do centro, você já estava na floresta. Então... Aí eu fui para a floresta dirigir, lá uns 50 quilômetros no meio da floresta, aquele vento de floresta, tudo de cheiro, floresta, cheiro é. de floresta. E eu chorando, chorando, me ajuda, me perdoa, como é que eu vou sair dessa? Aí eu comecei a dizer, eu sou um ente, eu sou como uma estrela errante, eu sou como um meteoro sem centro gravitacional, eu sou como um corpo celeste que não tem atração, que não tem referência. Eu estou no espaço profundo. Tá errante, né? Tá... Errante. Retilíneo é, e uniforme. Né? É, e... e loop per... infinito, no na loop infinito, no loop infinito da desgraça. Na do nada. É. No infinito do vazio. No vácuo. Me salva e gritava sozinho, dirigindo a minha moto. Aí eu voltei para casa umas três, quatro da madrugada, o que era cedo, eu nunca voltava para casa antes do dia amanhecer, nesse dia eu voltei e me ajoelhei no meu quarto, fiz minha primeira oração. E aí eu falei, Jesus, eu ouço a minha mãe todo dia falar que tu vieste ao mundo buscar e salvar as pessoas perdidas. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou o cara ideal para o senhor achar, porque eu estou perdido. Reforma. Aí eu caí. pedaço, um né? É. Aí eu deitei, é, dormi, que eu quase não dormia, acordei umas seis da manhã possuído por um negócio esquisito que não tomou a minha mente, eu estava consciente de mim mas eu não tinha nenhum domínio sobre o meu corpo. Tomou tua alma, mano. É, aí, o meu corpo todo <risos> sem domínio. E eu assistindo aquela autonomia corpórea, aquele outro poder que me controlava, e eu me vendo sem conseguir parar. Aí eu só gritei, gritei. Meu pai ouviu aquilo e entrou no meu quarto. Ele já era cristão há cinco anos. E ele também não quis saber de formalidades religiosas. Ah. Ele, ele veio de um brilhantismo da advocacia para pregação do evangelho. Ele entrou no meu quarto e ele falou, eu ouvi a voz dele dizendo, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Sem grito, sem nada. Aí aquele negócio, aí ele falou, vem comigo. Me levou para a cama dele, me botou entre ele e a mamãe. Você deitou ali. Eu ali, aquele homão, todo cheio de porcaria na vida. Aí, todo embucetado, como diria o meu amigo o apóstolo é Arnaldo. E aí, me deitou ali no meio. Eu sei que eu acordei meio dia e meio, assim, numa posição fetal. Aí desci, a minha mãe falou, olha, seu pai nunca te pediu nada, mas dessa vez ele pediu para você estar em casa às seis e meia da tarde. aí ele, você não falei, chegava antes do amanhecer. É, e nem voltava. Uhum. Aí eu falei, diga para ele que aconteceu uma coisa na minha vida, que ele não vai nem acreditar, que eu estaria aqui às seis e meia para a gente conversar. Aí eu saí, fui treinar... Depois corri. Corri com coisinhas. É, corri. Foi lá. Jiu-jitsu uhum. era todo dia, né? Aí fui lá dar uma corrida, corri na mata, uns 5 quilômetros, numa trilha. Ainda bem que não foi assim, tinha, é. tinha uma ronda e uma Yamaha Motocross. Aí eu fui na chique, Yamaha. Hein? chique. Parei lá no meio, onde ela, os tocos já estavam grandes demais para ela passar. Fui correndo na trilha, aí encontrei um engarapé. Amazônico, aquela água límpida, Eita. com aquele, aquela cor de chá né, que vem uhum. pela floresta. Linda! Aí eu falei aqui que eu vou me batizar sozinho. Os católicos já me batizaram, uhum. né? os presbiterianos já me batizaram. Agora eu mesmo que... Agora somos eu, o Espírito Santo, na presença de Cristo. Aí eu me joguei para trás. Em nome do Pai. Abri os olhos, vi aqueles buritizeiros, aquele céu azul. Aí voltei, tomei ar em nome do Filho, lá embaixo, em nome do Espírito Santo. Aí voltei, me deu aquela alegria, eu fiquei cheio do Espírito de Deus. Eu corri igual um louco tomado por uma força, uma energia, um gozo, um orgasmo celestial, um prazer que eu não conhecia dentro de mim. Quando eu já estava chegando lá no fim, encontrei uma ex-namorada minha que, que vinha num cavalão, sabe? Sei, sei. Trotando num puro sangue com outro amigo meu. Aí ele falou assim para mim, eles me chamavam de que... Poderoso Caião. Poderoso Caião, olha só! Aí me mostrou uma mutuca de maconha, vetinha... Ah, aí já foi descendo do cavalo. Vamos apertar uns aqui, fumar aqui mesmo Eu falei: "Olha, cara, não é nada não, nem não é nenhum moralismo, mas deixa eu te dar uma notícia para você e para fulana, para namoradinha, ex-namorada." Aí eu falei: "Sabe o Caio que te namorou, o Caio, teu amigo? Aquele cara eu deixei morto a uns 5 km daqui no Angarapé ali atrás, ele morreu." Caralho. E muito prazer. Esse cara que está aqui é um... nunca mais vai bater em ninguém, nunca mais vai fazer isso, nunca mais vai fazer aquilo. Esse cara que está aqui vai tentar ser o mais parecido com Jesus possível. É isso que está começando aqui. Aí ele falou, pô, bicho, tu deve ter tomado, o que, que foi? <risos> e Iahuasca, o que, que foi? Eu digo, não, eu até que gostava muito, mas não foi nada. Eu tomei, sabe o quê? O Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Aí fui embora para casa, meu Isso pai... Nem, nem 20 anos você tinha. Eu estava com 19. Hum. Isso Ai. é porque ele não gosta da religião. Sim, é. sim, sim. É. Não, eu nunca gostei de religião, gostava de espiritualidade, sempre Mas fui. Mas sem controle. Apaixonado lá. por Jesus. Foi teu amigo lá do, do edificações, ó, falou: "Vem aqui, ó". Pois é, e nunca mais choque. teve notícia de mim. Mas foi o choque, <risos> é, né? É. É. Foi o choque. Ah, o meu pai também foi a Bíblia, então Sim. pronto. Enfim, agora eu sou do tipo que crê, que não precisa de nada. Eu já tá. vi gente, se <risos> não vou botar essa pele errado, você. Sem vai, mediação vai. nenhuma. Agora olha só. Aí eu volto para casa, meu pai falou, meu filho, eu tenho uma palavra a lhe dizer. Aí eu falei, sim, pai, o que é? Aí ele falou, é Cristo ou é o caos? para você. Diante do que eu vi hoje de manhã... Você tem dois caminhos. Ou é Cristo ou é o caos? Eu falei, não, pai, é Cristo. É que o senhor não tá sabendo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Eu já até me batizei sozinho ali... Estou aqui cuspindo Deus, assim, eu tô Aí meu pai foi olhando, falou, meu filho, os teus olhos estão com luz, você parece outra pessoa. Falei, foi Jesus, tá, ele está em mim. Aí ele falou, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Qual vai ser o teu maior problema? É droga? Eu falei, que droga? Droga é nada. Droga, eu já parei, já é. era. Droga é uma decisão, é uma escolha. Vai dar uma fissurinha aqui, outra ali, sim, mas a sim. gente passa batido. Qual é o teu problema? Eu falei, mulher, pai. <risos> Elas passam aqui, Ixi, vem naquela mulher. moto, cada bunda linda, <risos> me chamando. Isso é um problema, Isso aí eu vou te dizer. Isso para, é um problema sério. Parar né? com esse negócio é que vai, vai ser, ser a minha luta. E o que, que o senhor pode fazer para me ajudar? <risos> Aí ele falou, eu posso te ensinar a jejuar e a orar. Sabe por quê? Você só alimentou a sua carne desde criança. Desde pequenininho que você dá comida, filé mignon, para a tua carne. Desde cinco anos, é só e carne. E só coisa boa, né? E só só proteína, boa. proteína, proteína, né? Proteína, muita é, proteína. Muita vida. Muita, e vai... Então você agora vai deixar de se alimentar de carne e você vai se alimentar de espírito. Aí ele leu um texto para mim em Paulo, no Romanos 8, dizendo: Olha, se a gente alimenta a carne, a corrupção cresce no ser. Se a gente tende e alimenta o espírito, a incorrupção começa a crescer no seu ser. Vai chegar uma hora em que a carne vai se tornar totalmente desgostosa para você. E as coisas do Espírito vão ser o melhor manjar da sua vida. Vou te ensinar a jejuar, vou te ensinar a orar. E eu quero que você, que tem uma boa memória, leia o Novo Testamento. Leia, leia, aprenda Jesus para você como eu aprendi para mim. E aí, gente boa... Começou um negócio que no dia seguinte eu já estava na rua, Manaus estava cheio de hippies, uhum. por causa do chá de cogumelo, do iahuasca <risos> e tudo mais, muito hip nas ruas. E aí eram todos meus amigos, assim como a alta sociedade também, eu ia para os clubes dos ricos e ia para os hippies. E sentava lá, a moçada fazia a volta... E eu falava de Jesus, ele disse, pô, que barato, onde é que você conseguiu tomar isso? E não sei o que, eu digo, olha, eu estou servindo, abre a boca que você vai beber também. A gente bebe isso pela fé, não tem traficância, você só crê e pá, olha só eu. Já me viram mais tomado do que agora? E foi, foi, foi, eu comecei a batizar hippie no meio da praça, foi na esquina...